Fala pessoal, tudo bom? Estou passando para deixar um recado pontual. Temos um vídeo aqui. Revit do zero a prancha. Nesta série, nós vamos ensinar de forma didática e prática você a começar um projeto do zero. Tomamos até sete aulas e nesse exato momento acabamos de subir e postar a última aula desta série. Nesta aula, nós desenvolvemos o corte, organizamos as pranchas e ensinamos também a como imprimir uma prancha dentro de é, do Red Isso está é incrível. Curta o tutorial, compartilhe o tutorial e juntos vamos desenvolver essa comunidade do Reddit. é Aquele abraço grande.